É muito comum encontrar pessoas que se perguntam qual é o chamado que Deus me deu, ou qual é o sentido da minha vida, qual é o propósito da minha vida. Sócrates certa vez disse, conhece-te a ti mesmo. E diante disso eu vou dar uma dica para vocês a respeito de como a gente pode se encontrar, como a gente pode se reconhecer. Certa vez Jesus disse, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não estava se referindo à sua ressurreição, mas sim à sua morte, então por que que nós seríamos atraídos pela morte de Jesus? E uma pessoa que tem dificuldade em reconhecer a obra que Jesus realizou quando ele foi levantado da terra, é na verdade uma pessoa que tem dificuldade de reconhecer a si mesmo, afinal ele foi assassinado em nosso lugar. Ele foi morto por causa dos nossos pecados e das nossas transgressões. É importante que a gente venha reconhecer quem nós somos, o que nós estamos fazendo e quanto distante estamos do propósito que Deus tem para as nossas vidas. E é por isso que uma pessoa só vai poder reconhecer aquilo que Jesus fez por ela com toda a gratidão na medida em que ela puder reconhecer a si mesma. Então, conhecer-te a ti mesmo não tem nada a ver com terapia psicológica, mas sim, na verdade, em reconhecer a si mesmo com seus próprios erros. Afinal de contas, muitas pessoas hoje estão procurando se disfarçar tendo diversos personagens dentro das redes sociais, mas na verdade o Pai procura por aqueles que estão dispostos a andar na luz e em se ver exatamente da maneira como Ele as vê e não pessoas que fantasiam realidades as quais Deus não estabeleceu para elas. Então fica essa chamada para você, conhece-te a ti mesmo, mas além do que isso, reconheça também tudo aquilo que o Pai fez por você. Se você tiver interesse em saber mais a respeito daquilo que Jesus nos chamou a fazer, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!